Melodia e voz intimista em composições bem introspectivas. Esse é o projeto Benjamin Existe. E Benjamin não só existe, como tá aqui comigo, pelo menos virtualmente, né? E aí, velho, beleza? Tranquilo? Tudo bom, cara? Como é que tá, Amy? Cara, pra começar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia do nome, mim Existe. É tipo um processo de autoaceitação sobre a sua própria existência diversa, né? Um lado seu que existe também você tá dando voz? É, é um baita sacada essa sua. É, eu costumo falar sempre sobre isso, né? As interpretações que a gente deixa em aberto as pessoas captarem, né? Sobre a música da gente, sobre... Sobre o título de uma música é... E esse nome é um nome que, que é mais uma das coisas que, que acaba sendo interpretado de várias formas aí pela, pela galera que ouve né, o som é... No primeiro instante ele apareceu para mim como Benjamin né? Então o nome do projeto todo era Benjamin Eu lancei inclusive o primeiro EP com o nome de Room E era Benjamin Room né? E aí depois eu lancei o Last também Era Benjamin e Last então, assim, Benjamin era como se fosse Salcunha, né? É, que é um nome que me veio de um blog de poesia que eu tinha há um tempo atrás, se não me engano, em 2005, onde eu escrevia com um grande parceiro daqui da minha cidade, né? De, de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, é, que é o Charles Quirino. E ele sempre falava é, sobre esse sobre esse, esse nome, né? Que era uma espécie de personagem que eu tinha pra escrever nesse blog. E... E, enfim, eu, quando comecei a compor a coisa com Benjamin, né? Com, no caso, as músicas é, autorais e voz e violão, ele, ele sugeriu que eu trouxesse esse nome. Então, era Benjamin durante muito tempo. Quando eu senti necessidade de colocar o Existe no meio, é, juntou também uma coisa é, comercial, né? A necessidade de ter um outro nome, uma outra palavra. Muito pela minha parceria com a Som Livre, que o pessoal achou necessidade também de ter um nome que ficasse mais fácil de de identificar online, né, fazer pesquisas e tal. E aí essa palavra existe, cara, ela já era o um nome de uma música minha, né? É... E essa música, ela fala exatamente sobre essa sua leitura, né? Sobre essa leitura que, em meio a tantas leituras e uma porção de interpretações, eu acho que foi a mais acurada de todas, assim, né? É... Realmente é isso, é uma forma, talvez, de eu me sentir à vontade com essa persona, é, e falar é, sobre esses momentos né, líricos que eu tenho dentro do Benjamin e dar um certo sentido para essa música. E também é uma forma de eu separar né, a, o próprio Benjamin, essa, essa, essa música né, que eu faço com o Benjamin, da minha carreira como músico no geral, né, que é uma coisa que vem em primeiríssimo lugar. Assim. É, eu trabalho com produção musical, com mixagem de música, com composição no geral. E, e eu acho que Benjamin existe... É como você disse, uma forma de, né, de, de pisar numa terra diferente, assim, né? Falar uma língua diferente e tal, e poder, inclusive, me sentir bem com isso, né? E... Dá uma certa Vai... um coragem para você também expor o seu material, né? Porque quem compõe é isso também, né? Você fica super inseguro, assim, poxa, eu escrevi algo muito íntimo, eu escrevi coisas, né, a minha forma de ver o mundo... Como que eu vou mostrar isso para os outros? Não, não sou eu, eu sou o Benjamin. Isso foi exatamente no ponto. É, é como se a gente usasse uma máscara, né? Assim, o nome no geral, né? Tem outro nome que não seja seu nome de batismo, é, a coisa do nome artístico já te dá isso, né? Mas assim, é, eu acho que o lance de ser Benjamin existe, de ser uma coisa de é, estabelecer não só uma alcunha determinando uma certa identidade, mas também uma ação, né? É... E uma ação é, que vem de um lugar tão empírico assim, é, como se fosse de conquista de lugar e tal. Essa conversa que a gente está tendo aqui, ela permite ser uma parada tipo, tipo quando você vai no psicólogo e aí você realiza uma coisa no processo de estar tá falando a coisa, né? É, e é isso, eu realmente percebi que é, esse significado que você deu, ele é muito forte e eu, eu acho que a gente colocou palavras, né? a gente conseguiu colocar palavras para uma coisa que eu já sentia e que talvez fosse até uma força motriz quando eu estava pensando no nome, né? É, é isso daí, é em cima do ponto. <risos> Legal, você tem é, nas suas composições, assim, um, é, uma estrutura, uma forma de se expressar, que ela, que ela é bem intimista, né? E, e, e muitas vezes algumas letras, né, algumas letras falam sobre uma convivência harmônica, dizendo que existe um brilho dentro de cada um, nem que seja uma pequena fagulha. E tem outra música também que você fala sobre a necessidade de perdoar, né, que a gente se esquece de perdoar. Esse uhum. é um lado seu também importante dentro dessa dessa expressão do, do Benjamin. É, esse, eu, eu acho que sim. Esse lado é um lado que eu me permito é, é, flertar com ele, porque assim na minha existência é, diária eu não sou a pessoa, eu sou a pessoa mais pragmática talvez que eu que eu posso imaginar e muito assertivo também e é só quando eu estou em determinados momentos, assim, é, especialmente dentro da escrita para a poesia, em primeiro lugar, e depois para o Benjamin, é que eu me permito, é, talvez, assumir essas fantasias, sabe, de um mundo mais positivo, de uma mensagem de uma positividade interior e tal. Porque, no geral, eu não sou assim, eu não sou esse tipo de pessoa de jeito nenhum. Você é o seu estressado, você Mas... é o seu cara da correria do estúdio. Total. Nada sentimental. O músico nada. atrasou pra gravar, você já quer matar ele. Ou então já tô ligando pra outro. Cara, ele perdeu uma vez, eu sou vez agora. Mas assim, o legal disso, bicho, é que quando você se, se, se coloca perante essas situações, né? é... como essas que você falou, né? utilitárias, esse mundo de vai e vem e tal, elas, de certa forma, por mais que a gente não traga a tona, mas, de certa forma, elas estão, é, é, como, é, estão se comunicando, estão dialogando com esse lado, esse outro lado, né? Que é o outro lado da moeda. E aí, na hora que a gente vai sentar para escrever, é que aparece esse tipo de coisa. Inclusive, essa questão de coragem de si mesmo e tal, de continuar no meio da música independente. Eu acho que músicas como Spark, ela fala muito sobre isso. Por mais que, que não esteja escrito lá. Mas é muito sobre essa questão de você... Realmente se perdoar, né? No caso, perdoar os seus, os seus erros e, acima de tudo, sobre tudo, sobre qualquer verdade, você perdoar os outros. Porque viver de boa com o outro é, é, um, é uma coisa que você não sente na hora, o tamanho, o preço daquilo ali, a, a grandiosidade daquilo ali. Mas, com o passar do tempo, você vai entendendo como é, é essencial pra gente poder acordar mesmo, sabe? Tirar aquele bolo do estômago. É... E automaticamente perdão vai vindo pra si mesmo, né? Você vai, vai sendo um pouco mais... É, é um pouco menos duro, né? Com os, com os próprios erros e tal. E aí, inclusive, abre portas pra você perceber, nessas né? Essas possibilidades que a gente tem de fazer coisas que a gente nem imaginava e tal. Então Spark fala disso. E essa ideia é, desse, desse ponto de partida, né? No caso pra essa música, eu, eu me lembro que a ideia dela... Isso foi uma conversa de mais de 10 horas e, e a gente... E a gente trocando ideia, bebendo e, e tocando violão. E aí ela me veio com essa ideia de que o ponto de partida, o, o, o, o get-go do ser humano, o start assim, do ser humano, ele é positivo. Ele já é de um lugar legal. Hoje você está muito mais consolidado, inclusive, né artisticamente, como identidade nesse Benjamin Existe, né é, uhum. e também tecnicamente na sua produção musical. O que, que você está aprontando? O que está que para sair aí? O que, que o pessoal pode esperar? É, do Benjamin vai sair bastante coisa legal Estou num processo agora de resgate né, desse meu lugar de composição com o Benjamin Porque é uma música que existe, exige muito de mim é, Exige muito tecnicamente é, Eu tenho que estar tá, é, no, no, no topo da minha habilidade Para executar as músicas no violão, para cantar legal E fazer os dois juntos E ainda cantar com certa expressão que que seja vale, válido de dividir, né? Pra não ficar uma coisa robótica demais. É, então eu tô fazendo um processo de resgate agora, que tá sendo basicamente é, ouvir e, e, e fazer umas gravações do primeiro EP, que é um EP chamado Room. Essas gravações... Esse EP nunca foi lançado oficialmente, né? Então essas gravações eventualmente vão acabar culminando num disco. É, eu pretendo fazer esse disco, que são sete músicas do Room, mais uns três ou quatro singles que foram lançados aí no decorrer, lançar um material só para a galera ter né, disponível ali de forma física e também é, num link único no Spotify, por exemplo. É, mas isso é justamente um processo de resgate, porque o, o ponto principal é gravar o disco The Brief. O disco The Brief é um disco que eu escrevi em 2016, e é o disco que contém essa faixa Spark que você mencionou. É, eu acho que Spark foi o único single que eu lancei desse disco. E é um disco que eu quero entrar de novo nesse lugar justamente para gravar esse disco. Então seria o segundo disco oficial, né? É. Tirando isso, tem duas coisas que, que estão acontecendo em paralelo. Uma delas não vem de mim, vem do pessoal da, da gravadora da Som Livre. Eles querem fazer um remaster do Room para fazer uma versão em vinil do disco. Né? Acho que fazer uma tiragem baixa, tipo assim, é, umas 50, 100 cópias. E para ficar nas, né, nas coleções pessoais. Vai virar item de colecionador isso aí, eu quero a minha cópia. Vai virar, pô, eu te coloco na lista e já era seu. Porque, sinceramente, eu não sei quem mais vai querer. Eu já, eu já vejo os amigos, assim, os amigo tiozão meu, tudo, velho, o meu já tá aí, né, e tal. É, então, tem esse projeto, né, que seria uma terceira coisa que tá rolando, mas aí eu não tenho muito controle sobre isso. É... E tem um outro que esse daí, provavelmente, no final do ano já rola alguma coisa que é um disco em português que eu tô que eu tô escrevendo, eu comecei a escrever em português, a minha poesia ela é escrita em português. É, esse site que eu mencionei de 2005, que é de onde veio esse personagem Benjamin, ele é, o site era todo em português também. Então assim, falar inglês para mim é, essas coisas que eu queria dizer no, no, no Benjamin veio muito natural, mas assim, agora eu estou numa fase de de querer experimentar assim, né? Então, tem esse o que seria esse terceiro disco, talvez, né? Então, eu tô trabalhando até o dia 29 de junho é... É pra finalizar tudo que eu preciso pra entrar julho e ficar 100% com o Benjamim. Então, o segundo semestre, acho que vai ser, vai ser legal aí pra isso. Pra quem gosta do, do, da coisa do Benjamin acho que vai rolar muita coisa legal. Maravilha. A gente fica na expectativa, então, de material novo seu. Pra fechar, Não. você vai trazer que música pra gente? Eu vou tocar uma música, cara, que é uma música que foi escrita nesse, nesse momento, em 2016. É uma música chamada Baggage, e ela é extremamente importante. Ela foi talvez a primeira música que a gente escreveu, assim, eu e a Juliana, é, nesse momento. E nunca foi tocada, inclusive ela não tem arranjo, mas eu fiz questão de trazer uma coisa, assim, que que é só de vocês mesmo e tal. E, e como uma forma mesmo de agradecer pelo espaço, né, por esse papo da gente muito massa, e agradecer pela atenção e a lembrança do o meu trabalho, então... É, é um registro que eu não, nunca tive, nunca toquei essa música ao vivo, então vocês vão ver em primeira mão algo que eventualmente vai sair nesse disco novo aí. Agradecemos muito aí, então, por esse trabalho seu, né, e por essa música aí. Valeu demais por essa conversa, cara, se cuida. É,brigadão, meu cara, até a próxima, velho or maybe the end be it's just a spot in what we call time what seems to make more sense it's made just a spark clean Darn.